Olá! Aqui quem fala é Divi. Vim aqui tirar algumas dúvidas sobre como funciona o catarse. Como você pode contribuir, o que fazemos com o dinheiro, como você acompanha o que estamos fazendo e essas coisas. Bom, então vamos lá! Como funciona uma campanha e como você pode contribuir? Imagine a campanha como se fosse uma jarra de suco de laranja. E ainda não temos nenhuma laranja para fazer nosso suco. Então, eu saio para pedir elas por aí. Agora! Vamos supor que eu precise de, pelo menos, 20 laranjas para fazer um bom suco. Se cada pessoa que eu pedisse me desse uma laranja só, eu precisaria pedir para 20 pessoas as laranjas. Claro! E isso poderia levar um tempo. Mas se para cada um que eu pedisse me desse, digamos, 5 laranjas, eu ia precisar pedir só para 4 pessoas. O que seria bem mais rápido. Esse suco poderia sair mais cedo. Aqui, as laranjas são os parceiros e quem contribui com o projeto. Para contribuir, é só acessar a página do projeto no Catarse. Do lado direito da página, estão as cotas divididas entre cada valor que escolhemos. Escolhendo uma delas, é só clicar em cima do valor e em seguida em Continuar. Você vai ser direcionado para outra página, onde vai colocar seus dados. Depois disso, é só escolher a forma de pagamento e seguir em frente. Tem como contribuir com um valor diferente? Tem sim! Ao clicar na cota, você pode ir aonde está escrito o valor e digitar o valor que você quer, desde que esteja dentro da margem da cota. O que faremos com o dinheiro? Voltando à nossa cozinha, agora com laranja azul bastante, podemos finalmente fazer o suco. Depois de feito, pegamos alguns copos para dividir ele. 13% dele vai para o próprio catarse. 10% vai para os brindes de cada copo. Então, 25,8% vai para produção e logística, 20% vai para a arte e 31,31% ,31 vai para fotografia esse é o orçamento do projeto. Quanto tempo vai levar? A nossa previsão é que o filme fique pronto para outubro. Já editado, mixado, colorizado... Tudo muito bem preparado para ser exibido. Enquanto isso, você vai poder acompanhar o que estamos fazendo pela página da Holofocus e também por aqui, na página da campanha. Quando o pagamento é efetivado, se você pagou com um cartão de crédito, a confirmação vai ser no mesmo dia. Se foi com um boleto, em até 4 dias úteis. Ufa! Acho que é isso. Espero ter te ajudado a entender melhor como funciona essa campanha. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente por e-mail ou pela página. Ou até mesmo por aqui, clicando em mensagem. Então valeu! Tô esperando seu apoio. Tchau! Qualquer coisa chama!